Olá, meu nome é Saulo Ferreira, eu atuo no mercado financeiro, também sou um empreendedor e desde que eu comecei a empreender, eu senti o desejo e a necessidade também de utilizar uma ferramenta que pudesse alavancar o meu negócio, que pudesse levar o meu negócio para outros lugares, para outras regiões. E eu entendi que eu precisaria entender do mundo digital, de ferramentas na internet, e foi aí que eu conheci o Leandro Fonseca e através disso pude fazer parte do grupo Marketing do Sucesso, onde somos mentoreados pelo Leandro, um cara que já tem uma bagagem incrível e desenvolveu um método, uma abordagem, um sistema de ensino e de instruções, onde nos ajuda a direcionar as melhores estratégias e principalmente nos ajuda a entender como o digital pode alavancar o nosso negócio, o teu negócio, ou até mesmo você que pensa em ter negócio e ainda não sabe o que, eu não tenho dúvidas de que fazendo esse método você vai ter muito mais clareza, vai ter mais insights e vai poder desenhar as tuas estratégias para criar, direcionar e alavancar o seu negócio. Eu recomendo para você o Grupo Marketing do Sucesso com Leandro Fonseca e eu não tenho dúvidas de que você estará a um passo de conquistar o teu resultado, aquilo que você almeja. A partir do momento que você tenha a ferramenta adequada e a orientação de pessoas com expertise e com vontade de ensinar e de direcionar no caminho mais correto, tá bom? Espero poder ter contribuído, tamo junto e encontro você no Marketing do Sucesso. Forte abraço!